Boa. Vamos lá. Ramon, Ramon <risos> Fala boleta e Ceará. <coughs> Tenho muita dúvida aqui. Talvez o Charles consiga me ajudar. Vai, Charles. Quem nasce no Ceará é cearense, certo? Charles. Sim. Sabe de celular, presta atenção. Quem nasce no Ceará é cearense. Correto. Quem nasce no Rio Grande do responder. Norte é Deixa potiguar. Ele... Ele Correto. Poder. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Correto. E quem nasce em Tilambuco é o quê? Tilambucano. Que é isso, Charles? Puta merda, aí é pegadinha. É pegadinha. Na é cidade de Tilambuco. Tilambuco não, não existe, Mas Tilambuco. Mas você falou que você lambe o cano? Eu é, lambe eu lobo porra nenhuma, eles ficam enviando <risos> mensagens. É, e quem nasce é. na cidade de, de Manaus é manauense. Não, manauara. Manauara. E, e Tilambuco? Você lambe o cano? Lambendo lambe <risos> não Não, não, não. Você não é ligeiro, vai nessa. Vai nessa!